Em uma fábrica de circuitos elétricos, há diversas linhas de produção e montagem. De acordo com o controle de qualidade da fábrica, as peças produzidas devem seguir um padrão. Em um processo produtivo, nem todas as peças produzidas são totalmente aproveitáveis, ou seja, a um percentual de peças defeituosas que serão descartadas. Sublinhar para interpretar. Em uma linha de produção dessa fábrica, cabeça de gelo, família, vem comigo. Trabalham três máquinas: ó, ficou gelado aqui, ó, M1, M2 e M3 dia e noite. A máquina M1 produz 25% das peças. A máquina M2 produz 30% e a máquina M3 45%. O percentual de peças defeituosas da máquina M1 é 2%. Da máquina M2 3% e da máquina M3 4%. A probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzido pela máquina M2 é mais próximo de, aí está aqui as opções. Vamos lá. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de probabilidade. Sim ou não? Ó, zero trauma. Eu já sei que é um probleminha de probabilidade, legal, e nesse probleminha ele está querendo saber o que, ele está querendo saber a probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina M2, né? é um probleminha de probabilidade e ele está querendo o que? Ele está querendo a probabilidade de se escolher uma peça defeituosa e ela ter sido produzida pela máquina M2, legal, eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, já tem aí metade do exercício. Né? Já interpretei lindamente a questão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para resolver, você já sabe. Entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de exercício. Então, qual seria a forma correta de se resolver essa questão de probabilidade? Você tem que saber a fórmula, a fórmula da probabilidade. É a Primeira coisa, você tem que saber a fórmula e aplicar aqui uma técnica. Além da fórmula, você vai ter que aplicar aqui uma técnica, que é a técnica da ramificação. Sempre que você se deparar com um probleminha, né, que tem várias informações, onde esse problema te dá a possibilidade de você separar né, o mesmo em casos, você vai utilizar essa técnica, a técnica da ramificação. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Então, pegou um problema que tem várias informações onde você pode separá-lo em casos, cara, caso você vai ramificar. Legal? Agora, vamos lá. Vamos executar isso daí bonitinho com o método MPP. Primeira coisa é a fórmula. Falou em probabilidade, já tem que tacar a fórmula na cabeça. Probabilidade de um experimento é igual, né, a casos favoráveis sobre casos possíveis. Você vai encontrar isso aí na concorrência. No matemática para passar, no método MPP é diferente. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, probabilidade é parte de um todo. Probabilidade é sempre uma fração, é parte de um todo. Né? É o que eu quero sobre o total. Vamos lá. Para achar esse total, para achar esse total, eu vou aplicar aqui a técnica da ramificação. Tá? Probleminha que envolve porcentagem, onde você não tem uma referência, ele não te dá nenhum valor ali, né? você não sabe o total de peças produzidas, né? Você não sabe, ele não te deu esse valor. Então, sempre que ele não te der o valor, você vai supor que o valor é 100, né? é um macete. Né? Sempre que tem cálculo com porcentagem, se o problema não falar nada, você vai supor que é 100. Então, vamos supor que foram produzidas 100 peças nessa fábrica. Aí, vamos lá. Agora entra a ideia da ramificação. Ó. Aí foram produzidas uma quantidade pela máquina M1, uma quantidade pela máquina M2 e uma quantidade pela máquina M3. Ramificar para organizar. M1, 25%. Então, 25% de 100. Aí, cara, é no automático. 25% de 100 é 25. Não tem nem que fazer conta. Né? M2, 30. 30% de 100. Então, 30% de 100. Vai dar 30. M3... 45% de 100. Vai dar 45. Pô, Marcão, nem precisava fazer isso, porque o total é 100. Nesse caso, não. Nesse caso, eu preciso encontrar o total de peças defeituosas. Porque você já sabe que a peça é defeituosa. Olha lá a pergunta. A probabilidade... né? De uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina M2. Então, você já sabe que a peça é defeituosa. Então, ele já limitou o seu espaço amostral. Né? Qual seria o total de casos aí? Eu preciso descobrir o total de peças defeituosas. Então, como é que eu vou descobrir isso? Né? Fazendo agora aqui mais uma continha. Ó, o percentual de peças defeituosas né, da máquina M1... É 2%. Aí eu tenho que fazer aqui esses cálculos. Ó. Ó. M1 defeituosas. 2%. Eu vou pegar 2% de 25. Qual é o bizu para fazer essa continha aqui? Ó? Método MPP. Multiplica tudo e volta duas casas. Tá? 2 vezes 25 vai dar 50. Voltando duas casas, vai dar 0,50. Legal? M2 defeituosas. Aqui, ó. 3%. Aí eu vou pegar aqui 3% de 30. Deixa eu sair dali. Tá cortando. Aí vamos lá, 3% de 30, multiplica tudo e volta duas casas, 3 vezes 30, 90. Voltando duas casas, vai dar 0,90. M3, defeituosas, 4%. Aí eu tenho que pegar aqui, 4% de 30%. 4 30 não, né? 4% de 45. Isso aqui é para ver se você tá prestando atenção. <risos> Vamos lá, 4 vezes 45 vai dar 180. Faltando duas casas, vai dar 1.80. Então já tem como eu descobrir aí o total, né? Vou até colocar aqui, ó. Que ficou sem espaço. Já tem como eu descobrir o total de casos. O total de casos seria o total de peças defeituosas. Então, tá aqui ó. Vou somar aqui esses caras: ó cabeça de gelo, continha de padaria vai dar 0,50 mais 0,90 mais 1,80. Quantidade de peças defeituosas vai dar 3,20. 0,50 mais 0,90, 1,40 em 40 mais 1,80 1,40 mais 1,80 vai dar 3,20. Tudo lindo aí desse total. O que que eu quero? Olha como fica fácil. Desse total, o que que eu quero? É. Eu quero as peças defeituosas produzidas pela máquina M2. Então, daquele total, né? O que que eu quero? Eu quero as que foram produ produzidas pela máquina M2. Então, quantas peças defeituosas foram produzidas pela máquina M2? 0,90. Tá aqui. Então, desses 3,20, eu quero 0,90. Acabou. Probabilidade do experimento vai ser igual ao que eu quero: 0,90. Sobre o total, 3,20. Acabou. Duas casas em cima, duas casas embaixo. Pode sumir com a vírgula. Então, aquilo ali é a mesma coisa que 90. Dividido por 320. Facão no zero. Ó. Pou, pou. Isso aí é a mesma coisa que 9. Né? O resultado final seria 9. 32 aves. Só que a resposta está em porcentagem. Para passar a fração para porcentagem, é só você multiplicar por 100. Então, ficaria 900 dividido por 32. E engole o choro e se embora. Aí vai fazer a continha. Ó. Aluno da concorrência vai sangrar aqui. Ó. Por quê? Não tem técnica. Não tem macete. Aqui você vai usar a técnica né, que nós patenteamos aqui como o princípio do olha-olha. Né, você vai fazer a continha olhando para a resposta. Olha a malandragem. 90 dividido por 32 vai dar 2. 2 vezes 32, 64. 90 menos 64 vai sobrar 26. Mas aí aluno MPP tem técnica, né? É um aluno malandro, né? Pô, deu 2 aqui, ó. Eu vou olhar. É o princípio do olha-olha. Qual é a única opção que tem o 2 ali na frente? É a letra B. Então, com certeza, se você dividir, vai dar 28,1 aproximadamente. Olha que lindo. A concorrência vai estar tá lá fazendo um monte de conta e você, ó, correndo ali pro abraço. Ó. Gabarito, letra A. Marco, V da vitória e vai ser feliz tá vendo opa gostou dessa dica vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática se a sua resposta for sim matricule-se agora mesmo no nosso curso específico aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso é só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição porque esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação nesse curso você vai aprender o método MPP em três passos é isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai, ó, decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática aqui, okay, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço.